Moçada, então para terminar essa parte simplificada de, de uso de módulos em Fortran 90, né, eu mostro para vocês como é que a gente pode compilar um programa principal que use um módulo, mesmo que o programa de módulo não esteja no mesmo diretório. Lembra que aqui né, eu, tinha o meu, eu tenho o meu programa, o meu módulo no diretório Prog 2. Eu não chamei a atenção disso nos vídeos anteriores, mas estava ali. Né? Se eu pegar uma listagem do meu, arqui... meu PROG2 aqui, eu tenho o meu arquivo de código do módulo aqui no, no diretório PROG2. Nesse diretório aqui, eu tenho só o área circunf.f90. Se eu tiver feito um módulo e ele estiver guardado em outro diretório que não seja o do meu programa principal, não preciso copiar ele para o diretório do meu arquivo de módulo né? para pro o pro, uh, diretório do programa principal. Basta eu fazer. Né? Então, esse arquivo área circunf aqui, antes de tudo, né? área circunf é exatamente aquele, aquele área circunf que tem no PROG2. Eu só copiei ele para cá para poder compilar sem o meu. O meu Uh, módulo que está no diretório PROG2 então eu posso fazer gfortran área circunf opa, área circunf não primeiro eu coloco o arquivo do módulo que está no diretório PROG2 e se chama modarea.f90 o meu programa principal nome de saída área circunf Ponto, a área circunf e não ponto .f90 porque senão eu vou perder o meu programa fonte. E dou um enter. Pronto. Ele cria aqui um arquivo, um arquivo mod, tá? Mas ele cria também o meu executável, que se eu executar agora de novo, a área a área circunf, ele vai, ele vai me vai pedir o raio do círculo, digito raio do círculo 3 e a saída é idêntica à anterior. Então essa aqui é a vantagem de se usar módulos. Você coloca várias funções que você quer ter e que você quer usar e que você não quer ficar copiando para dentro do seu código-fonte do, código do programa principal. Tá? É, isso deixa o seu programa mais limpo. O módulo ele já é uma maneira de você juntar tudo que você fez, né, que, que vai te ajudar depois na, na sua na sua vida de programação eventualmente, E você tem lá, se você precisar você você inclui o, o módulo na compilação do seu programa principal sem ter que ficar indo lá copia o texto cola no, no programa principal e do jeito que a gente fez com o online gdb, okay? Então é isso gente, Eu espero que tenha ajudado. Aí, né, entender por que, que a gente faz módulo e por que, que e como que a gente faz módulo e por que que é interessante fazer módulos, OK?